bem-vindo! Está começando o Trabalho em Revista, programa do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Veja nessa edição. Busca de patrimônio feita por servidores e magistrados garante dinheiro ao trabalhador na ação judicial. A boa utilização das ferramentas e ter conhecimento de como se cruzar os dados torna a execução muito mais célebre e efetiva. No quadro Pausa Legal, aprenda algumas dicas de respiração que ajudam a reduzir o estresse e a ansiedade. Na Semana do Meio Ambiente, a gente fala sobre desenvolvimento sustentável com o professor da UFMT, Alexandro Ribeiro. Fique por dentro também dos destaques do Giro da Semana e do quadro Decisão. Tudo isso e muito mais agora, no Trabalho em Revista. sempre, ganhar uma ação judicial significa que o dinheiro será pago. Para evitar essa frustração e garantir que esse pagamento seja feito, a Justiça do Trabalho realiza convênios e utiliza ferramentas de busca do patrimônio do devedor. A servidora passa horas pesquisando para encontrar imóveis, veículos, bens, dinheiro em nome de pessoas que têm que pagar dívidas em ações trabalhistas.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 Usina que não fez o depósito de FGTS de empregados é condenada também por dano moral coletivo. Veja os detalhes com a repórter Sinara Álvares. A usina Porto Seguro foi condenada a pagar R$ 100 mil reais de indenização por dano moral coletivo. A empresa atrasou por vários meses o recolhimento do FGTS dos seus 70 empregados.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 a gente conversa com o professor da Universidade Federal de Mato Grosso, Alexandro Ribeiro. O tema foi desenvolvimento sustentável. Não saia daí, a gente volta já!